Reduto Romano Adaptado de Zana no Reduto Romano, de Luiz Carlos Carneiro Galopamos em velocidade por algum tempo, até alcançarmos uma estrada pavimentada com pedra irregulares. Devemos estar chegando, imaginei. Realmente, em uma curva, vislumbrei a cidade. Deus, ali estava uma cidade romana, templos, estádios e na periferia construções menores. Tudo branco. Adentramos a cidade, o trânsito era intenso, homens e mulheres trajando-se como na Roma Antiga, mercadores em seus cestos, ou tabuados repletos de frutas, hortaliças, peixes e por aí assim. Em primeiro lugar, devo dizer que o chefe desta clã, que se intitula Filho de Calígula, proporcionalmente lembra o imperador da Roma Antiga. Ele copia em tudo os desmandos daquele. Além da orgia desenfreada, alimenta uma mente perversa. É por demais inteligente, efetivamente viveu certa vez na época de Calígula. Foi mesmo um dos seus oficiais e responsável pelo cumprimento irrestrito de suas ordens. Ordens terríveis que conduziram criaturas a sofrimentos superlativos, ceifando vidas a tantos. Quando desencarnou, praticamente sem amigos, quiçá parentes que lhe dessem a mão e arraigado à vida carnal, juntou companheiros no tempo na carne e fundou esta colônia. A mente do homem não sucumbe com o físico que lhe animou. Ela gera energia que, manipulada pelo poder da vontade, cria a seu bel prazer, materializando o que queira. Tudo aqui é oriundo do pensamento coletivo daqueles que verdadeiramente viveram naquele tempo. As mentes agregam-se, criando o que se presencia, sob a égide do mais inteligente, aquele que se arvora líder. A mesma coisa ocorre quando um pirata, em seu galeão, seja nos séculos terrenos 14 a 17 perece em uma batalha. Arraigado à vivência ao veleiro, mesmo tendo seu veículo carnal sepultado no oceano, continua tripulante daquele barco. Ele cria a chamada forma-pensamento. É isso que alguns videntes, Vez por outra, registram em noites tempestuosas ou não, navegando.